Salve, salve, meu povo! Albanei aqui nesse canal. Zinho Fajuta, ser melhor. Então, galera, estamos crescendo hoje. Hoje sempre, como sempre, andando pra frente. E, galera, eu acabei de fazer esse filtro pop aqui. Eu peguei esse microfone aqui, que meu brother ia jogar no lixo. E aqui ó ó tá funcionando ó, você tá vendo Pô, você tem que fazer gambiarra velho isso que eu sempre falo e isso é o que eu sempre fiz desde criança eu fui muito curioso eu sempre pegava aqueles rádio velho tá ligado desmontava tudinho rádio e se ele tava pegando antes de eu desmontar depois que eu desmontava ele não pegava mais aí com o tempo eu conseguia fazer as paradas tá certo, tá ligado? E eu nunca deixei de desmontar as coisas, nunca deixei de tentar montar as coisas. E eu tava pensando aqui, cara, pô, pô acho que você ele Pô, mano, não sei, velho, mas é foda, porque ele não vai mexer com rádio, com, com coisa, montar coisa, vai vai ficar mexendo com um monte de fio de eletricidade. E tá calor pra caralho. Pô, mano, de fato, antes de ontem, cara, eu fui assaltado, velho. P*** que pariu. Por que que eu tô sorrindo? Não sei. Mas foi engraçado. Eu fui trabalhar na casa do, do meu brother aqui, que a gente tá dando uma reformadinha lá. E aí, cara, eu tava com uma garrafa de gelo. Aquele gelinho gostoso pra tomar um tererézinho, tá ligado? Que o povo de Campo Grande adora tomar um tererézinho E também, eu já entrei na onda E tava tomando tereré todo dia E então, tá beleza Tava andando na rua de boa Aí veio um Um, um molecão, tá ligado? Molecão alto E mais outro molequinho pequenininho Aí Os filhos falaram Pô, é um assalto Passa aí, passa tudo aí Falei Pô, aí Só tem a bicicleta, velho. Se eu pegar uma bicicleta, mano Acabei de pagar a bicicleta faz... Não faz nem cinco meses, velho Se eu pegar uma bicicleta E não, não, dá esse gelo aí, cai. <risos> Pô, mano, o cara roubou meu gelo, velho filha da puta Podia ter levado a bicicleta, velho O cara levou meu gelo Tá, velho Foi uma lástima do cai. Mas beleza Que bom que ele levou o gelo, né Que bom, cara Nossa, o dia ruim que ele levou meu gelo só Se tivesse levado minha bicicleta, velho Quer dizer, ele não ia levar uma bicicleta, porque eu ia, ia dar um jeito de bater naqueles né, dois, que sem vergonha. Molequinho até que dava, mas o grandão não sei, cara. O cara era maior que eu, velho. Bombadão. Não vou falar, não vou falar os caracteres do cara muito, porque nem, nem compensa da queixa do cara, pô. O cara tava, tava com calor, e queria tomar água gelada. Aí eu deixei o cara ir embora, né? De boa. Eu fui trabalhar, chegou lá, tinha um gelinho já. Seu Luiz tinha colocado gelar lá ah, E daí ficou de boa mano. E É calor demais velho Aqui, mano o c... Que pariu Mas Se for ver bem Aqui não é muito calor Porque Quem mora em Coxim Quem mora em Cuiabá Mano Que, é sentido, mano. Pô, que calor do inferno mano. Caraca você tá louco, mano Cara, dá pra você fritar ovo no asfalto, velho Na moral, velho Eu não sei quem que é o louco que vai comer o frito no asfalto, mas beleza o Pessoal, fritar ovo no asfalto, cara Imagina uma parada louca, velho É, mas beleza Galera, o ponto desse vídeo É, é pra falar pra vocês uma coisa, cara Eu vou te falar uma coisa né tá certo é, você sabe que sinceridade é uma parada muito difícil sinceridade é para poucos assim como lealdade assim como confiança Porque são coisas tão tão raras, características tão raras, que é tão difícil de você ver, sabe? E aí.. Você percebe que as pessoas mudaram, cara. Uma geração tão diferente, cara. Os valores são tão diferentes, cara. E aí eu fico pensando, pô, eu sou velho pra caralho, mano. Eu Sou velho mesmo. Porque eu lembro quando eu era criança, velho Era tudo tão diferente, cara Tão diferente mesmo mano. Não é que eu queira que continua Que continuasse Não é que eu queria que continuasse sendo Sendo aquela Aquela coisa de antiguidade Não, modernidade é legal, mano Mas As pessoas mudaram muito Junto com as mudanças que vieram, sabe? É, tanta falta de, de sinceridade, tanta falta de união, tanta falta de, de afeto, tudo isso está faltando. O que está sobrando são pessoas tristes, pessoas deprimidas, pessoas fracassadas, pessoas que não sabem... O que elas vão ser amanhã, cara? Cara, eu conheço um rapaz aqui, cara. Que... Ele sempre foi um cara trabalhador. Sempre foi um cara batalhador. Só que... Cara, já vou falar logo. Eu não sou contra drogas. Eu não sou contra quem usa drogas. Tudo bem. Só que, gente... Droga e falta de autocontrole, gente, leva um caminho sem volta, cara. Porque como eu falei num vídeo, um vídeo sobre os pais, qual a importância de um pai, vou deixar nos cards aqui. É, você vê que hoje em dia não tem, não tem mais essa essa parada de autocontrole, cara. É bem raro, porque como eu disse nesse vídeo, os pais não sabem que eles têm que ensinar o controle aos filhos. Os filhos são criados, sabe, nessa tudo solto, tá ligado? E às vezes nem é culpa do, dos pais, às vezes nem é culpa dos filhos. São situações e situações, sabe? Mas voltando ao ponto, esse rapaz, ele sempre foi assim, largadão, sabe? E... E no começo ele tinha vontade de trabalhar Vontade de crescer Vontade de fazer alguma coisa da vida dele Só que ele se envolveu Envolveu com companhias erradas Começou a usar droga Começou Sabe Perdeu o controle Então esse rapaz Esse rapaz tem quase 40 anos pode dizer que não é um rapaz mais, cara Mas pela mentalidade dele, eu posso dizer que ele não, não é um homem, é... sei lá cara, pô. o cara já foi preso cara, o cara foi preso por causa de parada, cara. por causa de droga, e eu fico pensando, Como que a pessoa não consegue sair de uma situação dessa? Aliás, como que a pessoa entra numa situação dessa? Cara, como que você entra numa situação dessa, velho? Você perde toda a toda sua expectativa de vida, toda a sua expectativa de, sabe? De, de direção, cara. Pô, cara, que merda, mano. Eu fico triste, sabe, vendo isso? E eu fico triste ainda por pensar, cara, todo mundo pode passar por isso. Ele tem esse fator da droga, mas todo mundo pode passar por isso. Porque você, você é jovem, você é adolescente, você está estudando, você está indo para a faculdade, desculpa. E você tem uma expectativa, você tem uma direção. Só que quando você chega lá na metade do caminho... Você percebe que não é bem assim, cara Você percebe que as circunstâncias não te favorecem, cara E aí que você começa a desanimar Você começa a, a querer desistir, cara E é muito fácil desistir, cara Muito fácil desistir Porque você pensa bem, cara são tantas pessoas que... Se suicidam, cara. Eu não sei qual é o ranking do Brasil, mas o Brasil... O Brasil... Está... Com alto índice de... Suicídio, cara. E ainda mais, um pior. O Brasil é o Brasil de... De riqueza, o Brasil é tão diferenciado, tão... Cheio de oportunidades, tipo assim. E as pessoas... Não consegue, cara. Não conseguem seguir, sabe, outra direção. Elas colocam uma meta e elas não podem ter nada inferior aqui, sabe. Cara, eu conheço um... um cara que fez mestrado, cara. E o cara trabalha de servente de pedreiro. Fucking servente de pedreiro. Cara, como assim, velho? O cara estudou. Eu nem sei quantos anos o cara estudou. Mas o cara deve ter estudado mais de 30 anos, cara. Somando ensino médio, faculdade, tudo. O cara deve ter estudado mais de uns 30 anos, cara. E aí? O cara vai trabalhar de servente de pedreiro. E o pior ainda, cara, o cara já tá chegando nos 45 anos, cara. E aí, ele vai trabalhar mais 30 anos pra aposentar. Porque as pessoas ainda têm essa ilusão de aposentadoria, cara. As pessoas não... Planejam, sabe, essa parte da vida Elas ficam querendo depender Daquilo que o governo vai dar pra elas e você já pensou, cara Será que você Vai ser um Um mestre servente? Será que você vai Vai perseguir todas essas Faculdades Todos esses estudos Mestrados, doutorados e onde você quer chegar? Já pensou onde você quer chegar? Você já se viu lá na linha de chegada? Você tá fazendo aquilo que que você ama fazer? Hum? Eu penso não, não vou ser o mestre, o mestre servente. Pô, quero ser o mestre, o mestre. O cara que fez mestrado, pô. O cara que dá palestra, cara. Em Harvard, em Harvard, cara. Eu quero ser esse cara, velho. Não que seja a minha ambição, não. Eu tô dando um exemplo pra você, cara. Você tem que pensar assim, cara. Coloca sua meta e vai. Vai em frente. Não ligue porque eu tô falando sobre. O servente, não. Se você tiver que trabalhar como servente, foda-se. Trabalhe como servente. Conhece seu dinheirinho ali, ó. Pronto. Digno. Sem roubar dos outros, cara. Sem, sem precisar ficar aí. Entrando em política do capeta, velho. para ficar aí ganhando dinheiro às no... custas dos outros, porra. seus políticos sem vergonha do você mesmo seu da desculpa gente é voltando no vídeo né harmonia né gente a gente tem, tem que ter harmonia tem que ter paz a gente tem que amar nosso próximo da política do É isso aí gente tem que amar o próximo mas ah, beleza galerinha, ficando por aqui Esse foi mais um vídeo Loqueando Série Loqueando Tá começando hoje Beleza galerinha Não esqueça de se inscrever Não esqueça de deixar seu like E não esqueça oh, oh, oh. Loqueando Mais uma vez Vou te dar um conselho aqui muito louco Não se esqueça o melhor soldado é aquele que foge da batalha. Ok? Fui, fui, fui, fui.